Mais um dia. Que preguiça. <risos> Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Meu nome é Emerson Paranaguá. E hoje... Ui? E hoje completamos nove dias de detox. Quer dizer, iniciamos o nono dia. Deixa eu saber uma coisa aqui no banheiro. Ai, que eu tô com uma alergia. E aí eu preciso ficar tratando. Essas alergias, elas são causadas, na maioria das vezes, por estresse Ou por alguma coisa que aconteceu no dia Então, ela me dá umas casquinhas Ai, que susto Ela me dá umas casquinhas Ai, sujei já Ela me dá umas casquinhas, assim, na sobrancelha Na barba E eu tomo banho, quando eu lavo o rosto, eu não tomo mais banho quente. Então, como eu já falei pra vocês aqui no passado, no passado, nos últimos vídeos, é, banho quente acelera a retirada das, pélulas, das células mortinhas, ou seja, ele faz mais descamação no rosto. Mais um dia de trabalho, eu pensei que eu ia ficar doente depois de ontem, mas aparentemente não. Eu tô assim, com uma dor de cabeça, sabe? Mas nada muito, uau, vou morrer. E outra, tem que lembrar que leis trabalhistas em diferentes locais tem muitas diferenças. Então no Brasil, se você pega uma, um atestado médico, você não recebe desconto no seu salário. Aqui sim, se você pega um atestado médico, você ganha aquele dia 80%. Então 20% do seu dia é descontado. Essa matemática, assim, em si, eu não sei como funciona, hum, realmente não, não entendo. Mas, não quero ficar tendo desconto no meu salário, né? Só por uma dor de cabeça. Então, eu vou tomar um remédio e aí, logo, logo, eu já fico melhor, eu espero. Tá? Mas eu realmente tô meio indisposto, assim, sabe? Não deu nada em mim ontem, não sei se pode dar alguma coisa hoje. Uh, então, tô aqui. Meio que esperando O melhor, que não aconteça nada Mas se acontecer vou... Ui, ui, vou ter que ligar lá pro médico Fizemos aqui o terceiro dia de... Do detox Então se você quer saber Terceiro dia do detox já tem no canal Então agora eu vou começar O meu trabalho E aí, aquela coisa Se tiver alguma anotação, uma coisa diferente Eu venho aqui falar com vocês, tá? Então fiquem bem até mais tarde. Uhum. Pequeno update. Tô sentindo tipo. Tipo, quando você tá com gripe, sabe? Meu corpo começou a doer um pouquinho. Não sei se é isso mesmo. Tô meio cansado. E com sono. E eu dormi tão bem ontem, acho que eu dormi às 10h30. Ah, aprovado isso aqui. Muito legal. Com... Lá vem antes de tomar, porque tinha um negócio assim, tipo uma cordinha boiando. Olha ah, é isso. Eu tenho uma reunião agora, de uma hora e meia. Espero. E aí eu vou falar, se não tiver bem, eu vou cancelar Nossa, virou uma boneca agora. Nossa, menina, dormi. Eu, eu falei pro pessoal do trabalho que eu tava bem mal. E eu não quero pegar atestado, sabe, aí dormi aqui um pouquinho, meia hora, acordei, péssimo, eu tô com vontade de vomitar, e tô com uma febre sabe quando você tá com frio, calafrio assim, tô com isso, mas eu vou ser forte, eu não vou pegar esse aqui hoje, mas é só uma atualização, putz, putz, putz, putz, putz, putz. Nossa, sério, tá, tá tenso. Acabo de parar pra prestar atenção de que eu acho que eu não gravei o meu almoço. <risos> comi a salada, basicamente. Tô meio ruim ainda, sabe? Meu corpo tá doendo. Então, não tô com tanta fome, comi mesmo porque eu acho que tem que comer. Tô bebendo bastante água hoje. Uhum. <risos> Mãe, cadê você? Oi. Olha lá, galera, sendo focalizada pela câmera. Vamos finalizar o dia hoje. Tô fazendo as minhas batatinhas. A casa tá uma bagunça. É... Mas é, hoje eu passei o dia inteiro meio mal. Agora eu tô me sentindo melhor, mas a minha cabeça ainda dói. Então... Eu quero finalizar o vlog de hoje E é isso Obrigado por ter assistido esse Pedaço de vlog Talvez eu não Sei lá, o que eu vou fazer Mas aí vocês vão saber, tá bom? Beijo, tchau Se cuida.